Alexandre de Moraes enviou para a Procuradoria-Geral da República um pedido para que o deputado eleito, Nicolas Ferreira, não tome posse, nem ele, nem outros bolsonaristas, por ele estarem incitando os atos golpistas e defendendo os atos golpistas do dia 8. Vamos falar sobre isso logo depois. Claro que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, é entrar no nosso Discord. Quer mandar uma sugestão de projeto de lei? É o Discord, que é o seu lugar. Se inscreve também agora no meu canal de games, o Cata Games. Vai estar tá aí no link na descrição do vídeo Que eu vou estar tá colocando cortes e as transmissões que eu tenho feito na Twitch E para além disso, também, né, não se esqueça do Clube MBL Clube MBL para você receber as notícias e informações em primeira mão Muito bem Vamos, antes de tudo, entender o que aconteceu uh, O Alexandre de Moraes, ele deu uma ordem para que uh, o Nicolas Ferreira e os outros deputados eleitos bolsonaristas não tomem posse? Não O que aconteceu foi o seguinte né? um grupo de advogados que é o grupo Prerrogativas, que é o grupo daqueles advogados que defendem o Lula, o Debrecht, enfim, que foram grandes, grandes críticos da Lava Jato que disseram que o devido processo legal não foi seguido, que se dizem grandes garantistas, esses advogados entraram com um pedido no Supremo Tribunal Federal especificamente com o ministro Alexandre de Moraes para que Nicolas e outros bolsonaristas não tomem posse. Primeiro, olha a a ironia disso, né? Uh, advogados que se dizem garantistas, né? Que se dizem defensores do Estado democrático de direito do devido processo legal. Aham. Uh -huh. Querem, via liminar, monocrática, impedir a posse de parlamentares eleitos. Isso é absolutamente antidemocrático, ilegal. Não há nenhuma previsão processual para isso. Pelo contrário, isso seria uma das coisas mais estapafúrdias da história do direito brasileiro. né? E é de gente que diz que defende o devido processo legal. Parece que a lei, né, o devido processo legal, as garantias só servem pra quem é criminoso, né? Só serve pra quem rouba dinheiro público, só serve pra petista, né? Só serve pra quem tá envolvido em petrolão. Agora, pra outras pessoas, pros seus adversários, pros seus inimigos políticos, e veja: eu não tenho a menor simpatia pelo Nicolas Ferreira. Né, já chamei ele para debate né, Ele arregou de debate né, Pra gente debater sobre as traições E o desastre que foi o governo Bolsonaro Agora, eu tenho Legitimidade para fazer o enfrentamento Com o Nicolas Ferreira Dentro da Câmara dos Deputados Que eu sou deputado federal E isso se dá no campo da política Isso se dá no campo das ideias Não no campo do golpe Isso se dá dentro das regras do jogo Eu dentro do parlamento, o Nicolas dentro do parlamento Ele foi eleito, ele Representa pessoas, representa aliás muitas pessoas a se reconhecer E tem o direito de tomar posse porque foi eleito Muito bem, enviaram então para o ministro Alexandre de Moraes E o Alexandre de Moraes seguiu o protocolo, seguiu o rito comum Que é de enviar para a Procuradoria-Geral da República né, Que é a responsável por pedir ou não Porque os advogados não podem pedir diretamente né, para o ministro do Supremo Tomar qualquer tipo de atitude é, criminal contra uma pessoa Salvo é, raras exceções, ali crimes contra homens honra etc, né? É a Procuradoria-Geral da República que tem a legitimidade para fazer esse pedido, que ainda assim seria um pedido ilegal porque isso não tem nenhum, nenhum fundamento, mesmo que fosse o órgão competente, que é a PGR ainda assim, né? Isso seria ilegal pois muito bem. A PGR se manifestou contra, né? Se manifestou contra, mas nós estamos em tempos estranhos e mesmo com o próprio órgão acusador, né? Dizendo que é contra determinada medida, que é contra determinada punição, mesmo com o órgão Responsável por denunciar né, dando opiniões pela absolvição, pela não punição ou por punições mais brandas, o Supremo Tribunal Federal, principalmente o ministro Alexandre de Moraes, tem muitas vezes ignorado ilegalmente as opiniões da Procuradoria Geral da República. Então, o Nicolas Ferreira ainda pode, ainda pode, apesar de ser parecer da PGR, é claro, o parecer da PGR enfraquece muito o pedido, mas ainda há possibilidade do ministro Alexandre de Moraes né, impedir que ele. Ele e que outros bolsonaristas tomem posse. É fato, é fato que Nicolas e outros deputados bolsonaristas defenderam, passaram pano para manifestação golpista de golpe de Estado. E é fato que eles precisam ser punidos por isso. Agora, dentro da lei, né? Primeiro que é, você precisa ter uma gradação em relação à punição. Né? No direito, você não pode aplicar a punição mais dura né, inicialmente. Não. Você precisa ir do remédio menos amargo para o mais amargo. Então, teve uma manifestação golpista né, no Twitter, primeiro você pede pro sujeito retirar. Não tirou? Tira a força. Continua postando mesmo depois de tirar a força? Aí suspende a rede social, porque aí o sujeito tá continuamente cometendo crime. Né? Não foi esse o procedimento, não tem sido esse o procedimento do Alexandre de Moraes contra qualquer um. Então eu reforço pra vocês, por mais que o Nicolas Ferreira seja o meu adversário político, eu jamais vou defender que uma medida ilegal, antidemocrática, golpista, seja tomada Contra um adversário político meu né? A arena política De debate, pra eu expor as minhas Diferenças com o Nicolas, é o Parlamento. Se ele quebrar o decoro Ele precisa ser julgado pelo Conselho de Ética E daí ter a punição dada pelo Conselho de Ética Se ele cometer algum crime, ele precisa Ser condenado e daí sim Passar por um processo de perda De mandato. Mas não liminarmente O sujeito sem pedir de tomar posse Isso não existe, meus amigos. E eu jamais Vou defender isso, mesmo contra Um adversário político. Porque a partir do Momento que você passa a defender esse tipo de coisa para os seus adversários políticos, com o tempo isso se volta contra você. Com o tempo isso se volta contra você. Então, os petistas estão agora comemorando decisões ilegais, como um afastamento via liminar de um governador do Distrito Federal. Via liminar, ele não era nem o órgão competente para isso, não, não poderia ter feito isso de maneira monocrática, sem um julgamento colegiado, e nem havia razões plausíveis para se afastar o governador. Senador para mandar prender o secretário de segurança, havia disso eu não tenho a menor dúvida, mas ainda assim não seria a competência do Supremo Tribunal Federal, seria a competência né, da Justiça Comum, porque ele deixou de ser secretário e por deixar de ser secretário é julgado pela Justiça Comum, ou poderia ser teu entendimento que, como os atos foram cometidos à época que ele era secretário, aplicaria-se então o um foro no STJ, ainda assim não seria no STF. Portanto, é isso, meus amigos, né? se houver esse afastamento, né? Se houver esse impedimento de que esses deputados tomem posse.